Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai começar uma sequência de três vídeos sobre análise combinatória. Eu vou falar sobre permutação, arranjo e combinação, ok? Então hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre permutação. Então acompanha aí. Para nós falarmos sobre permutação, nós vamos definir... Uh, que é anagrama, tá? A partir daí fica mais fácil de entender o que é uma permutação. Quando a gente fala em anagrama, é uma troca das ordens, uh, troca da ordem de letras, tá? Formando palavras diferentes, com sentido ou não. Então, nós vamos falar, uh, calcular quantos anagramas tem a palavra amor, tá? Ou seja, nós vamos trocando de letra, trocando as ordens, e utilizando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, nós vamos tentar chegar numa contagem, num número total de palavras que a gente pode formar com a palavra amor. Nós poderíamos utilizar a árvore de possibilidades, mas eu vou usar o princípio multiplicativo fica é um pouco mais rápido e mais fácil. Né? Vamos pensar assim, eu tenho quatro palavras para apenas trocar de ordem. Então eu vou começar fazendo quatro lacunas aqui. E nessas lacunas eu vou colocar quantidade de possibilidades. Então, se eu for, eu posso tanto fazer eu preencher da esquerda para direita, da direita para esquerda. Eu vou começar por aqui. Quando eu não coloquei nenhuma letra neste meu nessas minhas lacunas, então no início eu tenho quatro possibilidades, certo? Agora, para preencher esse segundo espaço, me restam, já que eu usei uma, Letra aqui sobram 3 para o próximo sobram 2, para o próximo vai sobrar uma única letra. Pelo princípio multiplicativo, nós vamos fazer então 3 vezes 4, ou escrever assim, 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1. Um. 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24 vezes 1, um, 24 anagramas. Certo? Então, nós temos uh, 24 anagramas utilizando o princípio multiplicativo. Fazendo um gancho com a, o que nós vimos no vídeo anterior, lembrando sobre permutação, não, desculpa, sobre fatorial. Veja que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não equivale ao fatorial de 4, ou 4 fatorial, então, ou seja, nós calcularmos o total de anagramas de uma palavra, basicamente implica em calcular o fatorial de um número. E agora que a gente chega a... só para concluir aqui então. Então, cada um dos anagramas corresponde a uma permutação simples das letras da palavra amor. Ou seja, a gente permutar nada mais é do que trocar, tá? É uma troca de lugares, trocando lugares, eu posso essa noção de permutação vai se aplicar para, por exemplo, uh, quantidade de possibilidades de lugares para sentar diferente quando não sobra nenhum lugar. Depois a gente vai entrar nesse detalhe também. E outro detalhe importante, então, de uma permutação para outra, os elementos são sempre os mesmos. Eles apenas mudam de posição, tá? Essa aqui é uma, uma outra característica da permutação, então não tem lugares sobrando, eles, os elementos vão sempre, cada permutação representa o mesmo conjunto de elementos, eles apenas estão trocando de ordem, tá? Aí agora sim que a gente chega na noção de permutação simples, agora a gente vem para a definição mesmo de permutação. Então, permutar significa trocar o ele, a, a ordem dos elementos que formam um todo com a finalidade de obter uma nova configuração. Dado um conjunto N, ou dado um conjunto de N elementos, chama-se permutação simples dos N elementos qualquer agrupamento ordenado. Então, precisa ter uma ordem ou uma sequência desses N elementos indicamos pela letra P de n, ou seja, eu vou permutar n elementos, tá? E o número de permutação simples desses elementos. E aí a gente vai uh, constituir a fórmula. Como vocês já viram no exemplo que eu fiz da permutação da palavra amor, então nós a permutação vai ser n fatorial. Eu vou fazer o primeiro elemento vai ser, eu disponho de todos os elementos. O próximo eu vou dispor de n-1 e assim por diante até chegar em 1, aqui como no exemplo da palavra amor. E, por consequência, a fórmula, digamos assim, por assim dizer, de, da permutação de elementos vai ser n fatorial. É muito simples e direto. Quando a gente tem a noção de fatorial, a gente acaba uh, transcrevendo, fazendo de forma mais fácil. Certo? Porém, existe uma situação que que torna um pouquinho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Ah, mas eu vou permutar, por exemplo, a palavra amor, OK? Agora se eu pegar uma palavra que tem uma letra repetida, se eu trocar duas palavras, eu vou usar uma uma que é bem interessante criar uma situação problema, que é a palavra arara. Ah, mas se eu vou trocar este A com o terceiro, vai ser a mesma configuração. Ou este com o último vai ser a mesma configuração, Vou trocar este R com S. Nossa, olha quantas possibilidades a menos eu tenho. Tá? Então nós precisamos contar o total de permutação, mas temos que descontar as permutações dessas repetições. tá? Então, neste caso, eu vou ter as permutações dos n elementos, mas eu vou ter os n1, n2, até o nk, que são os elementos, a quantidade de elementos e que ele se repete. Por exemplo, aqui na palavra arara, eu vou ter que fazer, então, a permutação... Deixa eu escrever desse lado aqui, senão vou ficar na frente... A permutação de cinco elementos, porém, eu vou ter repetido o a três vezes, então vamos escrever um numerozinho 3 aqui, e vou ter o repetido também o R duas vezes. Tá. Na aplicação da fórmula vai ficar então a permutação de 5, ou 5 fatorial, dividido pelo produto da permutação de 3 pela permutação de 2, porque eu estou descontando esses que foram contados repetidamente. Ah, olha que agora a gente já vai utilizar, já pode utilizar a noção que a gente aprendeu para simplificação. 5 fatorial, eu posso desmembrar até chegar no 3. 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, um, que é igual a 2. Então, olha, eu posso simplificar aqui, este com esse vai ficar 2. Então, resumidamente, as permutações, os anagramas da palavra arara vão resultar em apenas 10. ok? Então, é esse detalhe que a gente tem que se ater. Agora vamos para exemplos, tá? E aí a gente finaliza esse vídeo. Tá. Primeira, numa van... Com nove assentos, viajarão oito passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os oito passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Bom, óbvio que um, o motorista não pode nem ser contabilizado, né, porque ele não vai trocar de lugar com ninguém. Eu, e aqui depois deixa claro. Uh, eu quero saber de quantos modos distintos os oito passageiros podem ocupar o veículo. Então, direto é uma permutação de oito ou seja, 8 fatorial, desmembrando aqui então 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1, é só executar o produto e aí obtemos o número total de possibilidades para esse caso, bem simples, eu não vou fazer essa multiplicação, vocês podem fazer e chegar no total, ver a quantidade de possibilidades que tem para essa troca, agora vamos complicar um pouquinho, Considerando os anagramas da palavra editar, tá, a princípio é um anagrama simples, né? Quantas quantos apresentam as letras T A R juntas e nessa ordem? Olha só. Então TAR precisa estar junto. Eu vou fazer os anagramas e só vou contabilizar o TAR juntos. Eu não posso separá-los, nem trocá-los de ordem e nem Uh, misturá-los aqui no meio então esse caso ele é fácil de resolver porque eu posso tratá-las como um bloco só ou como se fosse um único elemento e ao invés de fazer uma permutação das 5, das seis letras eu vou permutar um, dois, três, quatro elementos então para esse caso eu faço uma permutação de quatro ou seja, 4 fatorial ou 4 vezes 3 vezes 2. Aqui é 24, né? esse aqui dá para colocar o resultado direto. E agora eu tenho ainda uh, as letras TAR, T, A e R juntas. Veja que eu não preciso ter nesta ordem. Então eu vou, posso pegar essa situação anterior aqui, as 24. Então eu vou ter permutação para a letra B. Permutação de 4 e multiplicar ainda para cada uma dessas permutações, eu posso ter uma... trocar, fazer uma troca diferente aqui, vezes permutação de 3. Tá? E aí vamos ter, então, 4 fatorial vezes 3 fatorial. O 4 fatorial nós vimos que é 24. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, vai ficar 24 vezes 6. Tá? E aí o total de permutações seguindo essas configurações da questão B. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Determine quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante e quantos começam por vogal. Veja que, em primeiro lugar, se trata de uma palavra com letras repetidas. Então, vamos observar. Vamos contar primeiro quantas começam com consoante. Eu tenho três consoantes distintas, então podemos fazer o seguinte, nós podemos fixar uma consoante, tá? vou fazer aqui a letra A, eu vou, se eu, eu tenho, ou eu tenho três possibilidades para a primeira, tá? eu tenho três possibilidades para o início, já que aqui está a restrição. Depois, se eu usei uma consoante, restam uma, duas, três, quatro, cinco palavras, ou seja, para mim permutar. Porém, eu tenho que cuidar que essas vogais, a vogal é, está repetida três vezes. Então, teremos três vezes a permutação de cinco com repetição de três. Vai ficar assim, três vezes 5 fatorial sobre três fatorial. Vamos simplificar aqui, não Cometam o erro de simplificar 3 fatorial com 3. 3 fatorial é diferente de 3. Então, vai ficar em 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Desci o 5 fatorial até 3 fatorial para simplificar com 3 fatorial. E aqui é só executar essa multiplicaçãozinha. Aqui. 4 vezes 5, 20. 3 vezes é 20, 60 possibilidades. Ou 60 anagramas com as características da letra A. Fazendo a letra B, quantas iniciam com o vogal? Então veja que vogal só tem uma. Então eu tenho uma única possibilidade para colocar ali. E na sequência vai me restar cinco uh, letras para permutar. Como eu já vou ter usado uma vogal, então eu vou ter uma repetição de duas apenas. Então teremos 1 um vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Fazendo o processo de simplificação, vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, fatorial. Simplificando com 2 fatorial. Então, vai dar 4 vezes 5, 20, 60. Olha só, a mesma quantidade. Tá? E aí, encerramos sobre permutação. Esses são apenas alguns. Deixa eu voltar aqui. Esses são apenas... Alguns exemplos, a gente tem muitas situações que se aplicam à permutação. Então, na sequência, eu, na sequência, eu vou falar sobre os outros demais temas, combinação e arranjo. Valeu! <música>